Pensando que, uh, quanto mais a gente tiver noção dos pontos de apoio... Entender melhor os pontos de apoio, mais a gente pode soltar o resto do corpo. para ficar, é tipo gato mesmo, sabe? Dá um espacinho aqui. É meio gato mesmo. A gente tá com esses pontos de apoio. Fechou. sentou isso uf. Empurra o chão. Afunda a lombar. Cuidado para não fazer com os braços, tá? Que machuca. Lombar. Contração. Na Contração, tá? tá bem no meio das pernas e vem. E. Vai para um lado. Para o outro. E já vem. Empurra. E um. E dois. E. Vem tudo junto. Cotovelo aqui para pegar essa alavanca. Já. Já. Abre. Empurra a lombar. Contração. Desce um lado, pés no chão, tá? Não rola vale assim. E outro. E um, outro. Um. Aparece. Cuidado isso aqui, ó. Olha isso. Tá? Já sobe aqui. E um. Dois. E. Bom. É, o braço sai daqui. Não tem essa coisa assim. É... Não tem o que falar? Essa coisa dramática não precisa aqui ó tá como uma deusa assim, não precisa tá? sai daqui o braço sai daqui aí a gente tem que puxar daqui e não daqui tá vai. vai longe ideia aí então a gente altera o pé e a perna e depois a gente mantém o pé para trocar eu tô meio confuso ainda né? chegou aqui, Chego aqui. Uhum. Ó, troca, troca aí é isso aqui ó tum, tum. só que com outra qualidade vem ó faça isso aqui todo mundo ó solta joelho escápula solta joelho escápula agora eu entendi é isso aí é, a gente vai caminhando por centro de um lado para o outro né vai ter daqui a pouco se precisar um a gente vai tá mas é isso aqui e, é, e é pela articulação mesmo do que é mostrar que está solto não precisa é só tá é só isso o Jorge Albinx. Já viu? Eu sei que isso. é o Jorge Albinx. Ele é Ele é as assim, né? Ele Também o Jorge Albinx uma coisa de colada saindo antes. Essa coisa assim, mas, eu... mas tem todos. Tá? Vamos, dois grupos de novo. Os mesmos dois grupos, só que também com o primeiro. Tá precisando mais gente.